Salve galera, estamos aqui novamente com mais um vídeo de FIFA 19 galera, modo carreira Dando continuidade a nossa carreira é, com o Bolton galera A gente vai jogar agora aqui é, uma final, na verdade de uma copinha da Carabão Cup A gente vai jogar com o Let's, com os caras que estão em primeiro filho na tabela Então só pra vocês ver aqui, eu vou avançar dia, beleza? Eu não treinei nenhum jogador, galera, eu não fiz treinamento nem nada. Vou fazer depois dessa, desse jogo aqui, eu vou fazer um treinamento com os jogadores, então, vou fazer tipo, talvez eu faça um vídeo só do treinamento, enfim falando algumas coisas e tal Procurando alguns jogadores vou ver ainda, talvez eu faça um vídeo disso Talvez eu não faça Se você apoia que eu faça um vídeo Do treinamento, falando sobre contrações E tal, comenta aqui embaixo, galera Fala aí se você quer esse tipo de vídeo aqui Beleza? Se você quiser, se você comentar aqui Se tiver, tipo, vários comentários Aí, curtidas e tal Eu faço daí é... Mas enfim, vamos Vamos a partida aqui não chegou nem e-mail pra gente, nem nada A gente ainda não consegue é, trazer as nossas transferências pra colocar em campo Somente a partir de janeiro, ainda tem dois meses pra correr de jogos, velho Nossa, tem jogo pra caramba E agora a gente vai enfrentar uns caras tipo punk, ah, uns caras foda Não é à toa que os caras estão em primeiro na tabela, né filho Então a gente tá jogando no 4-4-2 Mudei a formação para ver se ia dar uma melhora. Jogando com um e um atacante. Vamos ver o que acontece. É, o ele corre, mas né, cara, não é tanta coisa assim para jogar ele como só atacante, tipo um atacante só. Se não der certo, eu mudo a tática de novo 5-3-2, 4-3-3 defensivo Pra a gente ver um, uma tática um pouco melhor. Vamos lá então. Mas aí ó, já correndo, se aquecendo, tal para o jogo, beleza? Vamos lá. São as oitavas de A final. Entrada. Carabao Camp e o Caio Ribeiro vai dizer o que espera do jogo, porque ele é pago para fazer isso, Caio Ribeiro. Então vou falar, Thiagão. Vai ser um jogo muito. Ah não, não, é final da Copa. Oitavas de, de final. Oitavos Não esperem goleado. Caramba hein. É hoje agora, hein, galera? Não, não pode perder, cara. A Então podemos perder, velho. Caio Ribeiro, uma sobre esse jogo de hoje, que, que a gente Olha, pode? Aí, ó, esperar. nossos caras que... aí que um dominam no Vague. Assim que a bola rolar, a gente já pode ter uma ideia melhor do que vai acontecer. Tiago, houve Uma vez você me perguntou qual o ataque. Vamos jogar fora. E você? Eu uso 5-3-2, retrancaça. 5-3-2, retranca pura. Eu já fui mais ousado. Hoje em dia é 5-3-2, não quero tomar gol. E tá aí pra vocês Ó. a escalação do time da casa. Foda Olha que os caras não, não são ligeiros, 4, 5, cara. Eles não são, são ágil, entendeu? Hoje. Não, vai não, não vai dar, para dar boa, eu acho, que ficar no 5-3-2, filho. Não com o no 4-4-2. Pelo 4, menos 4, os mais abertos precisam encostar nele. Senão o time vai ficar muito previsível. Essa não, é cara. Do time visitante. O time aí, aí, aí tu pega, entendeu? Aí tu pega para tomar contra-ataque, filho. O não pode caiu. fazer isso. E aí o treinador vai ter que saber usar o material que tem em mãos, Tiagão. Não adianta jogar com dois atacantes enfiados se as características do elenco não são para isso. Chegou firme a defesa. Não, cara, não pode, Johnson, velho. Douglas. Não abre demais, não abre demais. Isso, isso, ótimo. Ótimo, ótimo contra-ataque. Vai, vai, vai, vai. Marca, marca, marca. Cerrado, isso, garoto. Isso. Vai a bola, Boa. É o que vai Boa. Olha tira, tira, tira. Isso, Matheus. Tira. Ótima. Olha, seu Benito Tá lá dentro Boa, boa time Boa, ótima, ótima Esse foi golaço mano. Olha isso, cara Que bola enfiada, filhão Olha isso Pegou muito bem Boa, vamos manter o placar, galera Vamos manter o placar, time. Vamos lá, vamos lá. Corre, corre, pega, bem pega. Fora. Não, não, não, deixa tocar. Não deixa tocar. Não, não, não, não cara. Não pode, tiro, velho. Não, não deixa acontecer isso, entendeu? Tipo, tira. Isso, boa. Vai, vela. Tá contigo, vela. Tá contigo. Dá bola enfiada isso, Sabinito, Vai de novo, vai de novo. Ai, boa. Muito bem, Sabinito, Muito bem. Gostei de ver, galera. Estão jogando tô muito, Tito. Estão jogando hein? muito. Tá ótimo. Tô orgulhoso de vocês. Boa. Tudo bem. Perdeu, perdeu, perdeu. Só não deixa o contra-ataque. Isso. Ótimo. Não, não, cara. Assim não pode, bem, velho. Bora. Assim não. Pega isso. E não, meu, cara. Não, não, não, não. Receptação não pode. Taca Walter Vai Ótima, ótima, Elter Não chegou, mas foi muito bom vai um minuto Magnes Não, não, não Pega isso Não, não Cara, volta, volta, volta, volta time, volta Ótimo passe, Vai, vai Low Tá contigo, Lou. tá contigo E já tem gente pra ajudar Olhou e cruzou na segunda trave Apa, Devia ter chutado, velho Tava filho aberto pra que chutar Devia ter segurado, jogo, né? Pega, isso, garoto Vai, Lokowski Ótima, vai, velho É, demorou demais, né, Phillips, velho Bamford. A jogada saiu Parou, impedimento marcado, cara que Não, impedimento um, Galera, e os Adrenalina vai a milhão, filhão Toca, vai Taylor Isso, Lou Mas Foi bom, foi bom, não foi mal feito não Não presta atenção no que o Thiago Leifert fala Ele não sabe o que diz Perdoa, senhor isso, garoto! Boa interrompida! Ótimo, na real. É, se você correr, você me ia tempo mesmo. Por ali. Isso, não deixa, não deixa tocar aí. Isso, Lukowski. Boa! Vai, São Benito Ah, não passa, Wilson. né? O cara não. Phillips. Não consegue. Vai, vai, vai, vai, vai. Não deixa, cara. Não deixa não tocar aí, cara. Tá na área, filho. Boa, Taylor. Toca. Isso. Vai, Jean Williams. Boa, Sam Benito. Tocou, voltou, tocou de novo. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Meu, os caras não têm agilidade, velho. Isso que é foda. Aí não. Mandou mal demais no passo. Perdeu a bola. Boa, vai, Welter. Não, cara, não, não, não, não. demorou demais, demorou demais para passar a bola. Ah, o adversário Boa. Tava ligado Isso, ótima salvado. interrompida. Vai vela. Bola passada pro lado. Cruzamento buscando o primeiro pau. Cruzamento. Em Boa, cima Benito, goleiro. se chegasse era gol, filho. Era caixa essa, sem sombra de dúvida. completamente errado isso vai vela e outro time é, pega podia a bola podia ser melhor né cara Douglas imagens um time isso, isso. Erra. cruza cruzou para confusão no meio da área na famosa hum, é, não deu. Tá, tá, tá bom, mandou bem, mandou bem, não conseguiu chegar, entenda. a ah, imagem é teu. E acaba Fim, o primeiro, vem, o primeiro, primeiro tempo, estamos em vantagem, galera, estamos em vantagem, o importante é manter só na, na, na, Até as quartas de final, cara A gente vai mantendo Depois, ó, na final, meus, nós sento lá filho. daí seja o que for Low, Vela os caras estão morrendo, cara Deixa eu ver quem que eu posso colocar no lugar deles Não dá pra marcar, agora A gente não pode contar com a sorte Tem que ser volante Connolly Vou colocar o Connolly, então No lugar do Vela Osmor. Vou colocar o Osmor então Taylor também tá muito morrendo, cara Não, deixa eu tirar o Taylor Aproveitar as três substituições Zaga, lateral direito Lateral esquerdo, na real Eu não tenho, então vamos colocar um zagueiro mesmo Só pra manter o jogo, velho Começa o segundo tempo por aqui. Vai Lokoski. Isso. Boa. Ah, e não, o cara. Não passou, passou velho. Foi ótima, foi ótima. Boa tática, mas não passou, infelizmente. Bem, Acontece. Boy. Faz parte do futebol. O time toca a bola. Ah, não Toma deixa. Não, não deixa passar, não. Vai, Welter isso. Cosmor. Boa. Boa, Connolly. Bola Pode ser perigosa. Bola no ele. Tá lá, tá lá, tá lá. É do São Benito novamente. Esse garoto é um mito, velho. Tá encaminhada, tá encaminhada. Vamos lá, voltou. Bora, bora, mais um, vamos mais um, mais um, quero mais um, dois é pouco. Mais um agora é do Vagnes. Tá vamos lá, Welter, taca a bola. Toca, Welter. Vai lá, vai mexer, tá com o holocaust. Não, cara, olha, esses contra-ataques é perigoso, filho, é perigoso. Não deixa, tá não marcação. deixa, não deixa, não vai deixa. O jogador Tava em tem que mexer no time mesmo. O time tá perdendo. Boa. Aí vai, Alocos que toca. Isso. Vai, Osmor. Esse cara é muito pequeno, É o bom que ele corre, mas. Chance perigosa. Ah. A bola saiu girando. Ele não bateu o queria. Cara, essa daí não pegou na vez. Se pegasse na vez, esse goleiro não pegava, velho. Ah, Chegou boa. Tem gente se preparando para entrar no time da casa, já já. Osmar, isso. o Helter. Osmar. Nossa, quando essa dominada foi horrível. Véio. Dá para avançar bastante ali pelo. Não, não, não. não. É gol. E essa bola vai... ainda bem que ele bateu muito mal, velho. Ainda bem. bem. Eu, por exemplo, não tenho a menor ideia do que você falou. É louco, então a gente tinha a tomado, enfim. Se ele batesse com vontade, nossa. Olha o cruzamento no segundo passo. Passou direto, cara. Daí é só cruzar. Cruzamento assustou o goleiro, tirou o perigo de soco. Vai cobrar o lateral no fundo. Quase, galera, quase. Mais Esse um, mais é um. Gostei de ver. Substituição. Connelly. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Boa chance para cruzar. Bola cruzada na área. Aí a defesa afastou o perigo. Vai pro gol. Deu no colo. Boa. Cara. Ótima, Cung. Vai lá, vai. Cabeceia isso, garoto. Vai, Osmo. Tá contigo, tá contigo. Boa. Ele ah, não, cara! Aí, Tinha que ter goleiro. cruzado, velho! Que bosta, eu toquei! Vai, vai! Phillips! Harrison! Harrison! Boa! Vai, tira! Tira daí, time, tira daí! Pareceu bem, pareceu um ali no meio! cruza. Mandou cruzamento pro meio. Ah, não, cara quase. Na cagada ainda. Cobrança para dentro da área. A bola ah, foi meio cruzada, mas a defesa tá ali para isso mesmo. Marca, marca, time marca. Volta, volta, volta, volta. Isso, Kolski. Roubada. Tem um corredor livre nessa lateral do campo. Opa, a bola Boa. bateu em alguém ali. Escanteio. Uma festa incrível na arquibancada. Tá muito bonito, Caio. A torcida está carregando esse time no colo. Até a gente tá empolgado aqui na cabine. Cara, vai, vai. Não, não deixa não, velho. Não deixa tocar. Não deixa tocar. Contra-ataque tocando é perigoso. Olha Como isso, cara. Olha que isso. Tá com a bola e tem espaço pra jogar pela tiro, lateral. Tira, tira, tira. Não deixa, não deixa. Ah, não, galera. Não podia levar esse gol, cara. Pô, Walter. que técnico deixou o cara passar, velho. essa jogada, Thiago. Tudo deu certo. A troca de passes, o cruzamento e a finalização. Ah, perderam a bola. Philips. Cara, olha isso, cara, olha isso, os caras estão brincando é, com, vai com nós, bola, velho viu, que vai Chegou Tira, isso, pelo menos tirou Não deixa tocar, não deixa tocar, defesa, não deixa de tocar, ele vai cruzar, ele vai cruzar Tira, o tira, tira. isso Ótima no campo de Vamos ataque. lá, time, aguenta Mais um pouquinho só, cara, mais um pouco 2x1 é excelente pra gente Roberts, pegou a bola de volta Boa. Murphy. Ah, isso, gente. Ah, o adversário tava ligado ali para interceptar o barco. Não, cara, que que foi isso? Que furada de bola foi essa, velho? Isso. Falta ABC. Faltam mais Benito! minutos. Vai ser bonito. Tá por aqui, caiu resta saber se o time vai se contaminar com essa animação e buscar o um empate. Marca, marca, marca. Harrison. Eles perdem a bola. Boa. O apito final vai se aproximando e nada da tá defesa ah, por cara. aqui. Ah, cara. Aí não, mandou mal demais. Para ter mudado o jogador. Bola. O time com a posse de bola e a torcida tenta encorajar a equipe em busca do empate no olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola. Vai, Vem vai, vai, aqui. vai. Harrison marca, marca, marca, 40, time, marca. 30, Isso 30, puxa 30, a marcação. 30. Isso, Mosman, bela bola enfiada. Milagre do goleiro, que Caraca, a a pegou, que definir o placar agora. Saiu a cobrança do escanteio. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Ronoli. Vai, Osman. O Não tá tava impedido. Tinha impedimento no lance. Tava pra ver que ela tava impedida. Desapitar, então. Acabou, acabou. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Já era, já era. Ganhamos, tá galera! Ganhamos. As quartas finais é nossa! E... Que vitória, cara. Vamos ver agora! Quem será o nosso próximo? Na verdade eu vou ter que avançar na tabela, eu não posso... Eu não, não posso avançar, eu tenho que treinar os caras primeiro, velho! Não sei se eu vou conseguir já ver, cara! Mas galera, o nosso time jogou muito bem, filho! Nossa senhora, mano! Agora os caras já fizeram um jogão mesmo, hein! Let's unit! Vamos ver aqui, ó, o que que deu! I'm just... Bom, a gente ganhou de 2x1, um, daí vai ter o jogo do da 4 o City contra Everton Hudsford contra o Manchester United <risos> Manchester City contra Burley É, garoto, daí tem Newcastle contra... Ah, não, isso daqui vai rolar ainda, né? Tá, ah, isso aqui já rolou, Newcastle né? ganhou Benford deu a empatou com o Arsenal, Tottenham That deu 2x1 com o Watford, Chelsea 5x0 com Ch Charlton. Well, Nossa, cara, ainda vai rolar mais um joguinho ainda. É, garoto. Vamos avançar aqui então, né? Vamos ver o que que... Quartos finais, daí vai ser as oitavas Deixa aqui no escritório, que chegou no escritório Coletiva de imprensa Tá, coletiva de imprensa a gente deixa pro Twitch Deixa eu ver A temporada, calendário Coletiva, coletiva Vai para novembro daí Fora também. Temos mais dois, três, quatro, cinco. Cinco jogos. Seis, sete, oito, nove, dez. E daí abre a janela transferência, galera. Daí a gente pode trazer os nossos, nossos mais novos integrantes, beleza? abril, Maio, aqui vai ser FL, a que tá um na verdade eu não sei, aqui acho que começa de novo daí o campeonato. Jogo de seleções, amistoses, jogo de liga, jogo de copa, UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Super Cup, que aparece aqui, da Liga, aqui amistoso, é Vai atualizar o calendário? Hein? Provavelmente, né? acredito Mas galera, é isso daí então. A gente vai ficando por aqui, beleza? Valeu pela sua presença. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal, dá aquele like pra ajudar a gente aí, porque fortalece demais o canal, galera. Comenta aqui embaixo o que você achou, o que você espera aí pro campeonato, beleza, pessoal? Seguinte. As redes sociais estão passando aqui embaixo, galera, então me segue no Instagram lá Porque lá eu sempre tô postando vídeos e, tipo assim, de prévias a, Anunciando quando tá saindo vídeo no canal, alguns projetos novos e tal Então lá sempre vai ser a fonte da informação principal E se quiser falar comigo também, por lá via direct Tô respondendo sempre, com tipo, não consigo responder na hora, mas Sempre assim eu tô respondendo, o pessoal e tal Então, cara, se você gostou do canal Faz isso que eu tô te falando, me segue nas redes sociais, se inscreve no canal, ativa o sininho para todos, pra vocês serem notificados sempre quando sair vídeo, beleza? E eu vou indo nessa, galera. Valeu pela sua presença, muito obrigado. E fui!